Fala guerreiros, Thaís tá na área, trazendo para vocês mais uma lenda nova. Pessoal, olha a casa que a gente está. Já é sinistra, né, Thiago? Que casa, hein, Thaís? Ó. Sinistra. Pessoal, o que foi nos passado que aqui dentro aconteceu uma tragédia, né, Thiago? E ó, cara, que coisa, a coisa foi feia, hein, Thaís. Aqui morava um casal recém-casados e a esposa descobriu que ele estava saindo com a irmã dela. Ao chegar aqui na casa, cobrar ele, tirar a satisfação dele, ele bateu nela e ela foi até o quarto, atrás do guarda-roupa, pegou a espingarda dele e deu dois tiros na cabeça dele, Thiago. Você acha? E disse que daí ela saiu, fugiu daqui e ele ficou agonizando aí. Quando chegaram aqui, que ela avisou o pessoal, né, que ela tinha feito isso. Quando chegaram aqui, passou socorrer correr ele, já tinha falecido. Sinistro, né, Tiago Sinistro, então é E isso. dizem Caramba. que escuta barulho de tiro e dele agonizando até hoje aí dentro. Caraca, velho. Aí chega a arrepiar, o que mano. O que você acha, Thiago? A... Ó, olhando essa casa daqui, ó, de fora, eu... dá um arrepio, hein? Dá, tá, né? Dá um arrepio. Bora lá? Bora lá. Pessoal, antes de tudo, se inscreve no canal, deixa muito, muito like, se você gosta desse casal aqui, ajuda a compartilhar também, tá? E tá aí embaixo também a nossa caixa postal, se você quiser mandar uma lembrancinha pra nós, bora pra mais essa investigação. Tiago, antes de a gente entrar lá dentro, vamos dar uma olhada aqui por fora, que aqui, ó, parece ser uma garagem. Vamos lá. Ó. Ah, era uma garagem mesmo, Thais. Então, o mato tá tomando conta, tomou cara. Conta. Nossa, mato pra lá, ver a casa dele, ó. Sério? Deixa eu ver aqui, ó. Matão, hein? Olha, cara, o mato tomou conta. Vamos entrar lá pra dentro já. Vamos lá, Ó, tinha alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. E galera, é difícil de pisar aqui, ó. Tá meio mole essa terra. Tá, choveu, né? Ó, ali tem uma janela. Ixi, maior olha o tamanho do caixa de marimbondo. Sério? Vai ficar rápido, tá? Nossa, cara. Licença. Nossa, Thiago. Tá hum, cheio de. Licença. Cara, eles estão voando, hein? Tá. Hum, olha o tamanho dessa sala. Só que aqui tem um cheiro de mofo. Tá caindo, também, ó. Tá, tá perigoso. Que eu acho Caramba. que era a sala. Ó, deixa eu só filmar aqui pro pessoal ver. Pessoal, aqui a porta, ó. Duas janelas. Duas janelas, uma, duas. Ó. Essas telhas estão tá perigosas, hein, cara? As telhas estão tudo caindo, cara. Aqui é tudo furada, espalha. né, Thaís? As telhas, ó, repara pra você ver. Ô, Tiago, foi falado pra gente que tinha até um guarda-roupa onde ficava a espingarda atrás, mas eu acho que deve ter... Roubado, ou não sei quando que aconteceu. Aqui. Mas será que não é para outros é, quartos pode ali? pode ser também, né? Vamos dar uma olhada. Porque eu falo porque eu achei que esse quarto aqui, geralmente quando é o primeiro quarto, a gente é o do casal, né? Sim. Olha, aqui parece que o piseiro era que está taquinho. É, taquinho, ó. Bem mofado. Ó, a janela ali. Nossa, tem que dar uma alergia. Coça, nariz. Tá, um cheiro ruim aqui, né? Por causa de molhado, né? Ó, Tá muito mofado, ó. Tá mesmo, ó. Ó, aqui poderia ser o quarto deles, não sei. Então, geralmente o primeiro quarto assim. Né? Vamos é. ver, se tiver guarda-roupa em outros cômodos, provavelmente daí seria o quarto deles, né? É. Aqui já é piso, tá vendo? Já é piso, ó. Ah, quem tá aqui? Você tá viu que não era forrada, cara? Tiago, eles era recém casado, hein? recém casado E ele tava saindo com a irmã. Com a irmã dela. A irmã também, é essa é vergonha, hein? Ah. Como será que ela descobriu, né? Ah, não sei. Será que ela não matou a irmã também, não? Não sei, cara. Olha a janela, você tá. Só dá pra ver o mato aqui. Ó, a gente. Não, não nem que abre, vergonha. ó. Olha aqui, ó. É. Não, não abre. abre. Mostra ali pra você ver se dá pra ver o mato. Não, ó, aqui é um negócio de coral. Peguei. a irmã dela, a família, a mãe dela e a irmã dela, a irmã dela morava em com os pais, hein? Os hum. morava aqui perto, não morava longe daqui. Ah, então eles acha que Se ela não matou a irmã dela, deve ter dado um belo de um cacete, hein? Então, ela já tá com a raiva, hein? Uhum. É, mas ela matou o marido também porque ele também bateu nela, né? Sim. Diz que ela foi tirar satisfação com ele, né, cobrar ele por que que ela tinha feito aquilo E disse que ele bateu nela, daí ela foi atrás do guarda-roupa e pegou a espingarda e deu um cheiro na cabeça dele ah, Essa casa é grande, hein, Thiago? Olha isso É grande Tem outro quarto, ó oh. Eu acho que eles tinham um plano de ter bastante filho, porque a casa é grande então, mas às vezes não foi ele que talvez ele descomprou, é, né? É, e talvez também não era dele, talvez eles era caseiro, né? Não sabe? É, ou tinha alugado, né? É, Porque no sítio ninguém aluga, né? Ó, tinha uma Sim. folhinha aqui, ó. Tinha. Não era nem pra você ver o óleo. Não. Ó, tá todo o chão, tudo embolorado, os tapinhos. Tá perigoso, cara, isso aqui. Tá, ó. Tudo furado, preto, galera. Eu acho que os quartos eram tudo de taquinho, hein, cara? Você Só acha que pra era cá, um que, era, que é piso. Ó, deixa eu ver essa cozinha aqui, ó. Aqui é uma cozinha, pelo jeito. É. ver um negócio aqui, ó. Aí é o que, ó, lavanderia? Não sei, vamos ver é aqui primeiro. Ó, Olha aqui, três? Ah, Coupinha. Ah, aqui era dispensa, ó. Dispensa? É, então os quartos eram pra lá, Thiago, não tem guarda-roupa mesmo aqui, não. Ah, mas faz com a também, né? É, pelo jeito tá tudo destruído isso aqui já. A janelinha. Aí ela é uma despedida. Eu não vi o banheiro. Então, só que é pra cá. Já né, vamos ali ver ali de fora, viu? Ali, essa parte aqui, que essa porta aqui eu acho que vai lá pra.. pra. Bom, a lavanderia deve ser aqui, né? Ah, o banheiro é aqui. É aí? Ah, então Eu é acho que aqui era uma lavanderia ou era a cozinha. Porque aqui eu não tinha ah, encanamento. Ó, tem uma porta ali, ó, lacrada. Sim. Aqui não tinha encanamento pra ser cozinha, né? Será? Não, é? não, ó. Talvez aí era cozinha, sala de jantar. Eu ah. acho que a cozinha era aqui, ó. Cozinhava aqui? É. Aqui. Ó. A ah. porta tá até travada aqui. eu acho que aqui não era cozinha não, cara. Cara, tinha dois chuveiros. Ó, entra aqui. Aqui tinha chuveiro. Chuveiro ali. Tá vendo? Aqui não tem vaso. Não. E ali tem vaso e chuveiro. Tem vaso. Ah, chuveiro lá tem até abelha lá. Estranho mesmo. Né? Por que tem chuveiro aqui? Estranho. E aqui não tinha vaso não lá. Será é que eles não tomavam banho no mesmo banheiro? Ah, não sei. Cada doido com a sua mania, né? Olha que essa porta aqui tá, tá lacrada. Aqui tem uma janela e ali tem um, um negócio de pia aqui, ó. Só que eu não sei se aqui era o tanque, porque... Ah, essa porta sai aqui, ó. na fogão a ah, é lenha. Você consegue passar lente? aí? Vamos passar. Segurei porque eu preciso passar. tem Vai, Tiagão. Pula a cerca. Que vai te acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele. Vai ver se você não tem irmã, né? Hum. Mas eu tenho irmão, vai saber se você gosta de irmão. Ah, você fora aqui. <risos> ó, o fogãozinho tá, a lenha. E cara, tá tudo furado esse teto. Tá. Lá. Aquela porta lacrada é aqui, pessoal, ó. E o quintal aí? Vê se tem alguma coisa aí no quintal. Deixa eu tentar vir aqui. Eu tô com medo de abelha, cara, depois daquela ah, abelha lá. abelha, não. Ó, aqui. Não dá pra ver muita coisa não. Tem um limão ali, hein? Um pé de limão aqui. E aqui, ó? Não tem nada aqui? Tem uma porta que entra lá? Não. Tem mas nada essa não. Essa casa é sinistro, tia? Ó, vai pro mato ali, mas pra lá não tem nada não. Pra lá. hã? Essa casa aqui é sinistra. Dá pra sentir? Dá pra sentir que aqui tem alguma coisa mesmo, alguma, alguma que ela é assombrada. Sim. ele é muito sinistro. Thaís, pega aqui, ó. Ai. O que você achou? Ah, cara, casa sinistra, velho. Sinistrona, grandona. Grande. E o cheiro aqui é muito forte, cara. Muito forte mesmo. Tinha que coçar o nariz, galera. Aham. Uhum. Mas tá não tenho vontade de espirrar, mas Só de falar. Vamos ali pra fora, porque ah. eu tô com medo daquele de nós sair com aqueles marimbombos ali, né cara? Pior, hein? Olha o chão, como que tá tudo... Não, difícil. você viu que só essa parte aqui é piso, ó, os quartos é tudo taquinho? Tudo taquinho. Tá isso, só vai na carreira. Ai, que diabos. Eles tão voando? Tá, bastante. Tem que ir abaixado correndo. E agora? Vai você. Eu? É. Picou? Não. Ixi, agora. Agora é o papai. Mano, eu tenho alergia, velho. Vocês sabem, cara. Que merda, mano. Olha aí, tá baixinho, velho. Baixa o teu privado. Foi. Ai! Uh! Cara. Estão voando bastante ali, cara. Estão né? voando bastante. Pessoal, mas é isso aí. Viemos aqui hoje conhecer e explorar essa lenda que foi nos passado. Se vocês quiserem que a gente volta de noite, né, Thiago, de é isso aí. madrugada, fazer a nossa investigação e ver se tem alguma coisa realmente aqui nessa casa, deixa aí nos comentários que a gente volta de madrugada. É nós. Falou e fui.